Olá, eu sou a doutora Renata Dinardi de Borges-Liboni, de médica endocrinologista da Clínica Singular de Londrina. E eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da mamografia. Dia 5 de fevereiro foi o dia nacional da mamografia. E esse exame é o exame de escolha para rastreamento do câncer de mama. No entanto, a sua prevenção não deve se limitar à realização de um exame apenas. Uma vez que o câncer de mama ele está relacionado tanto a fatores genéticos como fatores nutricionais e doenças crônicas como obesidade, sobrepeso e diabetes. Então que tal, além da realização dos exames de rotina e da mamografia, colocar a sua saúde em dia aproveitando esse início de ano? Adotar medidas de melhor nutrição, iniciar a prática de uma atividade física e controlar melhor as suas doenças crônicas vai ajudar muito e quem ganha é você e a sua saúde.